Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, é, um chá muito especial mais uma vez, Meu, minha coleguinha de Serra Leoa, é, a nossa convidada de hoje tem 23 anos, é de Fortaleza, no Ceará, inclusive me deu um bolo quando eu tive lá para Olha, vamos dar depois, viu? <risos> Foi nona colocada em Serra Leoa e oitava eliminada aqui do Bali All Stars, onde estava quando saiu na tribo... Batur, seja muito bem-vinda, Ana Raquel ou Ana Raquin, como preferida, Ai, oi, gente, tudo bom? Não queria estar aqui tão cedo, mas estou aqui, eu vou me defender, como eu disse. Eu <risos> estava no curso <risos> e eu não podia sair, aí quando eu falo, a gente tentou convidar a todo mundo, deu bolo. não fui só eu, Tá? Eu quero ah. deixar isso registrado. Aí o Alvaro foi embora e não veio falar comigo. Eu jogo na cara mesmo, mesmo. A gente vai até a terra da pessoa e a pessoa ignora a gente. Mentira, gente. Olha, para você que vai acompanhar essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativa o sininho para você receber os chás antes dos seus coleguinhas e me matar de raiva no PVT falando que já viu antes de eu postar. É... Bom, Ana, a última hum. vez que a gente conversou por chamada, não era uma entrevista, né? A gente estava jogando junto. Os é, tempos. Não é? é... Eu estou saindo, foi. Ai, Pode que, que triste. Provavelmente, é, provavelmente. Olha só, é... vamos falar então um pouquinho do, do jogo, da, da sua trajetória em Babi. A impressão que eu tive e aí você já pode me corrigir se eu estiver errado, é que no começo, quando as tribos estavam por, por temporada, né, quando a tribo Lesong era a tribo de Serra Leoa, é, me parecia que você estava bem posicionada. É, você estava, quer dizer, não, não te via em risco, você até ganhou o ídolo, né, Numa da, da, naquele ídolo da, da Twitch inicial, você ganhou o ídolo uma vez, é, eu tô certo. Você, você, você achava que estava bem posicionada naquele momento? Ah, sim. Dentro da tribo, vamos dizer, se, se tivesse começado como um desafio tribal, como quase todas as temporadas, menos essa, né? Porque o é Cruel com a gente, eu não me sentia muito bem posicionada dentro do povo de Serra Leoa, sempre me achei boro assim, por N razões, até por questão mesmo de... Eu, o povo é muito mais próximo entre si do que são comigo. Pouco, talvez até era questão de distância. Todo mundo mora perto. E eu aqui em Fortaleza, assim, sozinha, nas trevas. Mas enquanto fazem. As trevas, assim, meninas, mas... tá no Nordeste? Não fala. Do oh, não! Nordeste. Eu não falo da treva. Eu amo minhas trevas. Só que é mais porque todo mundo mora, tipo, muito perto de si. E tem eu aqui, que era mais afastada, né? Hum. Então, foi um pouco bem, assim, para mim. Bom, por causa mas disso. então. Foi boa pra você. Foi ótima, assim. Você reclamou que era imunidade individual, mas se você não se sentia tão confortável, pra você ela foi boa, Twitch. Foi maravilhosa, assim. Eu falo reclama mas, tipo, porque eu fui pro CT 800 mil vezes, mas eu achava muito melhor que, tipo, todas as situações que eu vivi enquanto, tipo, Batu. Sim. Porque eu não corri perigo em nenhum momento, pelo menos. Só teve uma vez que eu sei que tentaram pular em mim, mas não rolou, assim, me avisaram e tal foi, fa... foi, eu achei mais fácil de construir algumas relações assim no começo, são pessoas que são próximas até hoje, eu só me lasquei que a maioria ficou da outra tribo tá tudo na Gug tá, mas me conta então, como é que você conseguiu esse ídolo, você batalhou por ele, as pessoas decid... alguém decidiu que ele ia pra você foi uma coisa que partiu de você, como é que foi? na verdade, assim, acho que nem todos praticamente que nem todos os ídolos é, a gente, assim, combinava, não, vai pra quem, assim, eu pedi que viesse pra mim, porque no CT anterior eu tinha pegado um alvo, assim, jogaram meu nome, eu queria me sentir um pouco segura. Aí eu só fui pro povo, ei, gente, por favor, vocês podem me dar o ídolo, <risos> decidiram, assim, que, que ia ficar comigo e tal, e, tipo, o povo não reclamou nem nada, nem os meninos, e foi tranquilo, eu recebi, tive um bom sentimento de como é jogar um ídolo, né, pra quem foi idolado. Ah! Amor, você vai falar isso pra mim? Eu joguei com você. Vou falar isso no... pra você, sim, porque a culpa do, da minha do lado também foi sua. Eu amo que esses chás de Terra leão vão ser todos nesse, nesse clima. Todos... Vai ter sempre uma lavagem de roupa suja em algum momento. Me <risos> é, eu também, meu amor. Mas aqui. Tá, mas aí beleza, você usou o ídolo, não, mas você também não corria risco naquele CT. Então, quer dizer, o seu começo de jogo, embora assim você tenha ido para os CTs, não foi um começo de jogo muito turbulento, né? O que te deu algum tempo também, e eu acho, também queria ouvir de você que viveu isso, eu acho que estar no CT naquele momento era tinha um ponto positivo, que era ajudar nas suas relações com as pessoas das outras tribos. né? Você, por estar no CT, por estar vulnerável, as pessoas tinham que conversar com você. De alguma, você né, tinha que rebolar a rabo e conversar com as pessoas. Uhum. Faz sentido? Faz. Apesar de eu não ter jogado com tanta gente assim, que foi. Pra você ter comigo, assim, pelo menos a gente já tinha um histórico. Não, a gente jogou junto, a gente pode voltar junto depois de alguma vez, sabe? Tanto que eu acho que se você for pegar a maioria das pessoas que eu era o próximo. Principalmente, tipo, dentro da minha... Dentro da batora justamente quem gostava e já que foram 300 mil vezes pro CT, que nem eu, então... Sim. É... Tá, beleza. Então, nessa primeira fase, teve essa, essa situação, você foi para alguns CTs e tudo mais. Aí, foi uma temporada marcada por muitas swaps que podem beneficiar as pessoas ou podem prejudicar absurdamente as pessoas. Como foi no seu caso, para as relações que você tinha construído, porque você tinha estabelecido até ali, como é, como é que as swaps afetaram o seu jogo? Elas afetaram? E assim, como? Na verdade, eu nunca, eu não tenho um bom histórico com swap, sabe? Eu acho que meu melhor momento, assim, eu só joguei quatro vezes, assim, na minha vida. Aí, numa, eu parei eu parei na minoria, e tipo, eu não falava com ninguém, tinha um, um, um menino lá que não gostava de mim, lá no Survival VL. Aí teve Serra Leo, que na verdade foi nenhuma sua, foi a extinção de tribo, não foi minha tribo que foi a extinta, eu não tava sozinha, foi tipo o meu melhor momento. Aí eu joguei um Fast Fake, eu peguei... Nesse momento. <risos> Sinto muito! <risos> Sim, aí no Fast Fake eu peguei, eu tava teoricamente na maioria, mas eu sabia que tinha gente dessa maioria que até tentou tipo, me tirar, então eu não me sentia tão segura. Aí chegou na primeira swap da, da Batu Eu vi que tinha eu, o Gustavo e o Sardinha de Serra Leoa E tinha o povo das outras temporadas Aí a primeira que eu fiquei, vi, pensei Não, gente, vão atrás da gente, com certeza Vão, tipo, ah, não, Serra Leoa tá em maioria, não sei o quê Ou, tipo, maioria no jogo, porque não tinha nenhum eliminado, né, na época Aí a gente até criei um grupo Inclusive, tipo, o Sardinha era grossa, eu era nojenta e o Gustavo era porca era maravilhoso. E a gente tinha falar: não, precisamos <risos> dar um jeito. Eu queria estar aí... no -te, chat, deve ter se divertido. Foi ótimo, só que não durou muito tempo que a gente foi para o WhatsApp mesmo. Só, enfim, aí eu tive um anjo na Terra chamado Bruna que veio falar comigo, assim, quando eu estava assim, nesse momento de escuridão, que eu falei: não, gente, estão indo para, vão atrás de mim e do Gustavo, com certeza, assim. Vou rodar nessa swap. Aí ela veio conversar comigo, dizendo que ela tava conversando com a Jaque e que eu tô estourada aqui, né? Mas. <risos> e que a Jaque. Te... E que a Jaque queria. te interesse de jogar, tipo, comigo e tal. Aí depois desse dia, assim, nesse momento, eu fui começar a falar com a Jaque, a gente conseguiu construir essa aliança que, tipo. Foi tipo, praticamente ruim e carne até o fim, assim, e como ninguém sabia... Mais ou menos, até né? Até o fim, é. mas é, eu vou chegar nessa parte. Mas o fim foi meio trágico. O fim foi meio trágico, mas eu, eu, assim, pelo menos, tipo, o voto da LM, é o voto que eu mais entendo, junto com o Júlio, né, porque quantas vezes eu votei nele. Mas, enfim, a gente chega nessa parte depois. E, assim, ela tentou até chamar o Samuel na época E foi justamente quando veio o Bendito Áudio Que o Samuel tentou botar o áudio na gente, meu Gustavo E ela ficou, tipo, chocada e que disse ah, não podemos contar com o Samuel e tal Só que ninguém sabia que a gente estava, tipo, juntinho, assim, o um carne. E ela ficou lá na outra aliança bem bela, assim de penetra, infiltrada e contava tudo o que estava acontecendo então já sabia de início que o Alva era eu e tal e eu a gente não queria que vazasse nada pra ninguém então eu praticamente eu vi todos gente, não, eu acho que eu vou sair, eu tô sem esperança só ninguém, nenhum dos quatro fala comigo só o povo de Serra Leoa, não sei o que é adeus, mundo cruel aí Teve o voto do Samuel, inclusive o áudio foi tipo, mandado pela Jaque. Eu tive permissão da Jaque pra apostar, porque eu perguntei pra ela. Porque né, podia prejudicar o jogo dela também, né? Não vou fazer isso. Aí o próximo CT foi mais tranquilo. Não tanto assim, porque eu sou eu sou a meia-paranoica. Icônico, aquele, aquele voto. O voto, então, do áudio é, é, foi o seu voto. Foi o meu. Icônico demais, gente. Muito bom. Obrigada, tem meus momentos. Às vezes. Ah, hum, pode concluir. Não, aí pronto, saiu o Samuel. Inclusive, que homem. Toda vez que eu tomo açaí agora, eu me lembro desse menino, porque aí só conversava sobre. Ah, eu quero tomar açaí. Ele, ah, eu também quero tomar açaí. Nenhum de nós tomava açaí. Então, enfim. Ah, aqui, deixa eu te, falar... deixa eu te perguntar uma outra coisa. Já eu vou fazer uma... um parênteses e já volto pro jogo. Você falou que você jogou quatro vezes e tudo mais. Enfim, e você tava meio sumida desde Serra Leoa. Por onde andou Ana Raquel? É, olha, eu andei no Fast Fake, viu? Eu era área humana. E por incrível que pareça, eu era boi desafio. <risos> Nem parece. E agora de agora foi para quase todos os certezas. Que trágico, gente. Eu acho que tipo todo o meu potencial de desafio ficou com a, com a área humana. Mas não... Assim, acho que eu sou uma pessoa um pouco mais de, plat... ou de plateia mesmo, ou de jogos mais rápidos, tipo o próprio Fast e tal. acho que é o que eu percebi, porque me deixa menos ansiosa, só a minha consiedade, eu tive um... uma crise no começo da semana, então foi meio tenso. Sim. Bom, muito bem, está de volta, espero que não suma Sim. de novo, né? Voltou Olha... espero que não, não desapareça novamente. Até o fim, de... até eu terminar minha pós, eu terminar a pós, por tipo, isso, no ano que vem, se eu entregar o trabalho, eu tenho até maio de 2020 para entregar o trabalho, meu TCC, eu devo entregar antes, então, enquanto isso, é o meu que decidi, não, gente, eu não vou jogar nada enquanto isso, no máximo, um festes ou outro, assim, porque. É, mas apareça na plateia, a gente Não, Não, a... plateia vai aparecer com certeza, assim. Bom amor, tudo bem, então beleza Aí é, vocês fizeram Então a jogada da eliminação de Samuel Usaram a Jaque pra, pra flipar No Samuel, enfim Parece que a gente viveu a mesma situação duas vezes né Porque aí vocês eliminaram o Samuel Stephanie ficou em minoria com o Júlio Vocês não deram bola nenhuma Pra Stephanie, Stephanie tentaram Fazer alguma coisa Vocês não deram bola, eliminaram a Stephanie E parece que É irônico isso com você Porque parece que as coisas fizeram assim, né? Parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Parece e... a Leona, é? é? E você viveu... Foi para o lado oposto da, da história, né? Você viveu exatamente o oposto. Uhum. É... Como é que foi que isso aconteceu? Assim? Como é que foi que a Jaque mudou de lado, flipou novamente? O que, que aconteceu? Assim, que o feitiço acabou virando contra a feiticeira? Não, assim... Vamos no começo... A eliminação da Stephanie foi um negócio meio assim porque a gente ficou um pouco preocupada com o Gustavo. Porque eu sei que você não considera com o Gustavo ainda, spoiler. Enfim, é, ele tentou tipo, muito defender a Stephanie para ela ficar. Só que, tipo, eu, já que o Sardinha, a gente ficou assim, preocupada achando que ou ele poderia flipar, porque a gente conhece o Gustavo, né? A gente jogou com o Gustavo, a gente sabe o que é. Este menino flipando. <risos> e o carro ruim é! E a gente ficou, não, talvez os dois sejam F2 ou algo do tipo. E a gente ficou, não, acho que agora, tipo, seria melhor, pelo menos para mim, eu achava melhor mesmo ela sair, porque meio que garantia mais o Gustavo do meu lado que ele flipar, sabe? Uhum. Eu tinha bem, vamos dizer que tenha um.. Tenha... O Júlio tivesse saído, rolasse a sua época a configuração. Eu não acho que, tipo, a Stephanie ia jogar comigo, acho que ia, jogar, ia pro outro lado, lado lado tipo, da Bia, da Nay, do Sardinha e afins. E tinha o risco do Gustavo ir com ela. Então, talvez acabasse sendo eliminada antes ainda, mais cedo ainda do que eu fui. Então, acho é assim, que, tipo... Então, a escolha de vocês pela, pela Stephanie não, não mudou em nada o seu destino. Você acha que não teria mudado muita coisa na sua vida? Não, no máximo, talvez eu tivesse sido a primeira e cerralou a sair. Se foi a segunda, porque, né? Gustavo faz umas coisas não muito boas. E o que, que aconteceu? Porque, assim, enquanto isso, enquanto você estava dando uma guimada negativa o Júlio estava dando uma guinada positiva. O Júlio estava numa situação que, se não tivesse tido a sua app, ele estava... Bom, pelo menos o que parecia para a gente é que ele estava em risco, porque ele tinha sobrado sozinho, né? Podia ah. acontecer alguma coisa, mas é mais difícil você sair dessa situação. E aí o Júlio passou a votar com a maioria. Como que isso aconteceu? Como que você virou a minoria? É, você e Gustavo né, viraram a minoria, e o Júlio virou a maioria? Assim... O que eu sei um pouco por cima é que, que até foi o que me comentaram, que tipo o, eu estava tipo, super próxima do Gustavo, só que o Gustavo estava tentando fazer umas ligações entre as pessoas e que as ligações tipo falavam uma coisa totalmente diferente de uma na outra. Aí, como o povo se falava, eles comentavam isso e ninguém confiava no Gustavo, então ele acabou se tornando alvo. Eu, inclusive, sabia que ele era o alvo. E assim, eu fiquei, tipo, se eu flipo ou não flipo, eu flipo ou não flipo. Só que eu acho que, não sei, assim, eu acho que eu não tive coragem de flipar nesse momento porque era uma das pessoas que estava mais próxima de mim e era uma das pessoas que eu mais confiava dentro da tribo, então... Só que assim, quando eu soube que eu era o Alvaro gostava... Exatamente, quando você descobriu que o Álvaro Gustavo e que talvez isso não fosse muito possível de reverter. Você não acha que se você tivesse flipado? Quer dizer, o seu voto não ia fazer muito tempo, já ia sair de todo modo. Mas se você uhum. tivesse flipado, isso poderia te abrir portas com a maioria? Acho que não. Não? Porque, como em ambos assim, eu acho que eu não sei dizer de certeza quem é que tá... É ir para a maioria, mas eu sei que uma das pessoas que me mirou, assim, para como foi o Júlio, eu acho que ele não mudaria a opinião, nem considerando que, quantas vezes a gente, eu votei nele, né? voltei nesse CT, votei no passado, votei, votei não voltei junto com ele no, no, no que o Samuel saiu, então, eu, realmente, talvez ele não se sentisse seguro comigo e eu não julgo. Então, nós estamos chegando aqui numa narrativa que você ficou encurralada, pelo que eu estou lendo aí, você não tinha muito o que fazer, você acha que tinha alguma coisa que você pudesse ter feito quando teve essa segunda swap, é, que pudesse ter mudado o seu destino, alguma coisa que algum, algum erro, alguma coisa alguma falta de leitura que poderia ter mudado as coisas? Eu não, acho que, assim, uma coisa que falaram muito de, de mim, até falaram muito dos votos, é essa coisa que eu demorei muito para me abrir sobre-jogo. E tu que jogou, você levou comigo, sabe o quanto eu me demoro para abrir sobre-jogo. Eu acho que, tipo, a gente falava desde o início, mas a gente só foi começar a falar de jogo quando a gente, sei lá, levou o play do Nick, ou seja, lá na Merge. Então... Quem é de Serra Leoa, assim, pelo menos conhece, assim, que é o meu estilo de, de jogar. Eu sou, porque eu sou a pessoa que fala mais sobre a vida mesmo. E, ocasionalmente, eu falo de jogo. Aí, aí só que muita gente achou que... E muita gente me falou isso, que eu tava desinteressada em jogar com eles e tal. sinto que não, eu só sou assim mesmo. Tipo que... E essa sua característica acabou não passando confiança para as pessoas, você acha? Exatamente. Né? E eu também tenho meus problemas de confiança, sabe? Isso não é nem de, só do jogo, é da vida mesmo. Então, eu demorava muito para me abrir e falar sobre jogo com alguém. Eu comecei a falar mais sobre jogo, justamente quando o Gustavo saiu eu fiquei encurralada, eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu tinha que explicar. finalmente quando não eu entendi, quando eu dizia que eu no CT passado que eu não sabia o que é que ia dar no CT, isso até antes de me falarem que, tipo, o Gustavo era o alvo e tal. É porque eu realmente não sabia. E o povo achando que eu tava dando essas respostas, assim, muito em cima, assim, de muito vazia, porque eu não queria jogar com ela, só que eu realmente não sabia. Deu para perceber é porque eu voltei sozinho com ele. Então eu acho que se eu tivesse.. Sei lá, um, um, tivesse tido uma leitura um pouco melhor, ou, ou algo assim, talvez eu tivesse ficado, talvez eu não tivesse sido algo, mas fazer é o quê, né? Eu acho que eu melhorei ah. muito, assim, nesse quesito de jogo, em comparação à Serra Leoa, assim, porque eu realmente comecei a falar um pouco mais de jogo com algumas pessoas e quem tava de Serra Leoa percebeu isso, até comentou comigo, sabe? Mas quem não era de Serra Leoa? Não tinha muita então, nossa talvez, de saber. Assim, talvez o erro tenha sido perceber um pouco tarde demais que as pessoas estavam esperando que você falasse de jogo com elas. Sim. Para criar questões mais, mais fortes de aliança e tudo mais. Sim. É, acontece. Amor, vamos falar então da máfia de Serra Leoa, né? Que rolou essa dura essa, essa, essa aí, todo mundo na plateia alimentando muito isso, de que Serra Leoa estava é, tudo junto, etc. Acabou que. Como por né? 100% real. Não é? Então, dois um... Serra Leôs seguindo, ah. cada um com dois Valdir Serra Leôs. Então, é, é... então se realmente não faz sentido. Em algum momento do jogo fez sentido? Em algum momento do jogo existia uma máfia de Serra mesmo? Olha, se tiver, eu não estava incluída, então... Não, eu, eu, <risos> acho que a gente, a gente via frescando que... que dessa bafa, porque a gente tinha o, nosso, o, o grupo né, do bonde da Lestronda, que era o grupo da Lesong o grupo original. E a gente ficava mais, tipo, frescando, ou trocando coisa de pá, no máximo, sabe? Eu tinha, assim, umas proximidades com o Paul de Sarraleoa porque, né, jogamos juntos. Tem muita gente que, tipo, eu já joguei junto, eu joguei junto com o Gustavo. Na... A gente era da mesma. Eu era da mesma tribo que o Gustavo, eu joguei junto com a Mari, eu joguei junto com o Rainer. A Naio e o Sadir, a gente teoricamente só jogou uma rodada juntos, então eu não posso falar tanta coisa assim, tipo, de histórico, mas a gente falava também. Sim. Agora, máfia, infelizmente. Desculpa, Jairo, mas é uma mentira. <risos> mas te amo também. E outra coisa, é, estourou finalmente uma treta, né? É, não sei se você acompanhou, rolou um momento de na plateia. Mas, até então, estavam se falando muito que... As pessoas estavam comentando muito que o cast do Star está muito good vibes, que os votos estão tudo muito amorzinho que é tudo unânime, todo mundo concorda em tudo. Até onde vai isso? Até onde isso é verdade? Até onde as coisas realmente estão assim? Assim, né? Uma coisa assim, curiosa é realmente porque o povo se fala, então eu conheço gente, não vou dizer nomes porque eu não acho que vai demorar muito para a pessoa aparecer aqui, mas tipo, ah! eu conheço ah! <risos> mas eu conheço tipo, é... acho um que também vem um pouco do meu problema de confiança, é porque a pessoa era de um jeito para mim, mas enquanto eu conversava com outras pessoas, ela me falava que ela era de outro jeito, sabe? Uhum. Então eu ficava, gente que falsa, ah! gente que falsa, oh, aí eu Deus. não vou contar spoilers, mas, tava... mas até batão aí tem muita coisa, muita informação que eu tinha que não batia, então eu ficava, ok né? Por isso que eu demorava pra confiar nas pessoas Eu não conseguia falar de, de jogo 100% com as pessoas Eu não conseguia contar, tipo, tudo que eu sabia Até quando eu tava encurralada é, Por exemplo O que eu posso dizer é que eu tentei Eu tava com mais três pessoas Junto comigo, tentando pensar no plano B Assim, pra Pra eu poder escapar e tal E vou chegar Só que a gente precisava de uma quinta pessoa E... Eu, e a pessoa que eu fui tentar foi a Nayara, inclusive, saudades. Eu tive, uma conversa, eu tive uma conversa maravilhosa com ela, assim, de, no dia que o Gustavo saiu. A gente conversou sobre muita coisa, até. Até tiramos uns um desentendimentos sobre Serra Leoa, que tipo, ah, eu tinha ficado chateada com uma coisa que ela tinha falado, ela tinha ficado chateada com a coisa que eu tinha falado na época, e tipo, todo, a gente se entendeu. Foi, foi maravilhoso e tal, perfeita. Te amo, Nay. Só que eu não conseguia dizer, por exemplo, olha, eu tenho um grupo de, tipo, quatro pessoas contando comigo, se você quiser votar comigo para a missão, você pode ser a quinta pessoa, podemos ser a maioria. Eu fui para outra narrativa dizendo, não, eu tô sozinha, eu tô tipo, sozinha com a Jaque praticamente, porque a Jaque porque era a pessoa que eu era mais próxima daqui, então, então meio que dava para entender que a gente estava juntas e eu Queria saber se você que tá na maioria tinha algum jeito de mudar o alvo, algo do tipo, só okay, que obviamente não deu certo, porque eu sei lá eu tinha medo que tipo eu botassem em algo justamente nessa nesse povo que tava comigo. Mas ah, não, não sim. Que altruíza, né? Menina, antes voltar em algo nos seus aliados que você <risos> não é, você ia sobreviver um pouco mais. Talvez, Poxa. né? Mas... Talvez, né? Mais assim eu tenho medo de tipo, contar alguma coisa que sei lá, algum plano pela pela culadra, assim, então é, não, mas é porque eu acho assim, eu entendo o que você tá falando eu, eu, eu, acho, eu acho que faz bastante sentido mas é porque eu acho que quando a gente tá na mira mesmo e a gente vai ser eliminado aí eu acho que talvez dá pra arriscar um pouco mais, entendeu? dá pra correr certos dos riscos né, que uhum. você não tinha mais nada a perder, você já sabia que você era o alvo pois é Bom, o que bom. eu tinha perdido talvez fosse tipo ah, se eu tivesse contado para a pessoa e tipo a pessoa contar para a maioria a maioria contar para a pessoa e a pessoa não tá comigo de, aí eu aí eu ficar realmente sozinha o que que eu fiquei sozinha né mas é é então é que eu ah, não sei e se fica fazer a que... de qualquer jeito meu, meu, meu, meu relacionamento com a solidão e as trevas ah mas mas o dia ter tá dado certo se você eu tivesse aberto viro. o jogo, você dar certo. Tinha a chance, pelo Vira. menos. É. Mas eu preferi não lá e fui... e me lasquei. Sim. Bom, vamos lá. Te dei as suas estrelinhas. Estou sendo mais rigoroso agora. As estrelinhas são muito caras. Então, estou dando poucas estrelinhas agora para vocês distribuírem. E você teve aí um... Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. E você tem 20 estrelinhas. É, sendo que uma pessoa só pode receber no máximo cinco. Então vamos fazer assim: eu vou falar primeiro o nome, você me diz quantas estrelinhas a pessoa recebe, depois no final você comenta e justifica se você quiser. Tá bom. Tá bom? Adriano. Cinco. Uau! Você só tem 20, menina. Eu sei. Bia. Zero. Tá, zero. Jaque? Cinco. Muito bem. Júlio? Zero. Nai? Cinco. Sardinha? Zero. Sérvulo? Cinco. Uau, você foi bem radical, né? Bem extremos. Então, Eu temos sou... cinco para a Adriana, já que Nai e Sérvulo, e nenhuma para Bia, Júlio e Sardinha. Você quer comentar? assim ah, quando Chamou. eu estava em perigo É, é uma justificativa tranquila Quando eu estava em perigo Eu senti que essas foram tipo, as únicas As únicas pessoas que Pelo menos tentaram me dar ouvidos assim, Enquanto eu tentava me salvar O resto estava bem fechado para mim Mesmo dizendo que não tava Eu sentia isso, então De Elas me lutem Não vai ter nenhuma estrelinha para essas pessoas Porque as estrelinhas estão muito caras Para a gente ficar dando com quem não escuta a gente é exatamente, isso? elas que lutem <risos> Elas que lutem, muito bem Vamos lá Amor, agora o nosso, nosso próximo quadro As torradinhas Você recebeu algumas, então vamos lá Primeiro, as, Tem duas torradinhas do Danilo Nunes tá? Seu maior fã Eu, eu te amo, e, Danilo Gifes e Chutando a cabeça das pessoas Eu gritava com cada um Maravilhoso ah. Gente, eu gritar com cada um, a gente tem a torcida do Danilo, é incrível. Se vocês tiverem algum dia, aproveitem. Muito ele bom. veio até falar, com, foi até que eu comentei na, no, no tópico do CT, ele veio falar comigo, assim, perguntando se ele queria que, se eu queria que ele parasse, porque poderia estar tipo, me prejudicando o jogo. Eu disse, não, amigo, continue. A primeira pergunta dele é exatamente essa, olha só. <risos> Algumas pessoas comentaram que minha torcida por vocês estava te colocando alvo. Você acha que alguém seria louco o suficiente para acreditar em algo, em algo que eu estava escrevendo e querer te eliminar por isso? <risos> Olha, quem sabe? Eu, eu era a mastermind até sei lá que episódio? Até agora que eu saí, eu eliminei Tu viu? Eu eliminei Bali Chutei Bali Agora a temporada vai acabar, vai ter o um terremoto Bali vai cair, um tsunami e pronto, todo mundo some Muito bem <risos> ah, é sério, era maravilhoso ter a torcida do Danilo, eu, eu me rachava assim, até, por exemplo, quando o Gustavo saiu, eu fiquei isolada sozinha, aí veio o Danilo postando um riff mesmo, então, tipo, eu, gente, era maravilhoso, um, um anjo esse menino, é uma honra assim, ter a torcida dele, Mas, é sério, aproveitem, qualquer pessoa que vier, aproveite e é aquela coisa, assim, eu não sei com, em relação ao povo, mas, por exemplo, eu me lembro que em Romênia ele tinha essa torcida pelo Tonho e justamente essa torcida do Danilo me fez gostar mais ainda do Tonho, assim, dentro do jogo e me fez torcer pra ele também, então é meio que contagiante, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá, a segunda pergunta dele tem mais a ver com, com o jogo em si. Hum. Qual você acha que tem sido o critério de eliminação das pessoas e como, com tantos conselhos e pessoas de temporadas diferentes saindo, continuamos com votações unânimes ou quase unânimes? A única votação que teve divisão mesmo foi a do Samuel, né? Inclusive é, era de é... Samuel e ela. Ai, Sim. que tristeza. As outras, praticamente tudo unânime ou então unânime com mais uma pessoa ali votando com a minoria. Por que, que você acha que isso está acontecendo na temporada? Porque o mundo é cruel. Não, assim... Desenvolve, amor, a curiosidade do mundo. Eu achei... Sabe, tem uma coisa que eu achei muito questionável. Vou falar um pouco sobre a, a, a minha eliminação. Eu acho que, de certo modo, a, a, chega a ser até um pouco ofensivo para mim. Por exemplo, o povo achar que eu tava com ídolo. E, e spoiler, eu só não peguei o ídolo por uma flor. Uma, uma bendita flor rosa. Faltou aquela flor para ficar no jogo. Eu tinha, se eu tivesse a desafio, eu tinha comprado um multiplicador de paz. Eu ia ficar com umas 20 pazes, pelo menos. Aí eu teria mais chance de conseguir é, esse demônio na terra ali. Só que... perdemos. <risos> Somos é. ruins. Infelizmente, é a realidade. Saudades de escavar. Eu não tenho nenhuma saudade, porque eu era horrível. Eu não ganhava picareta, Serra Leô, então... <risos> é você que tinha trazido os ídolos. Me tá, ensina não... como... Não, não, amor, eu ganhei todos. Eu, só... <risos> eu ganhava só pra jogar fora. Aqui. Ai, deixa eu te falar Deus uma... Deus. É, Não, mas então não chegamos na resposta da pergunta. Sim, eu vou, eu vou terminar assim. Hum. Tipo, eu achava realmente uma coisa de certo, ponto até burra, assim. O povo achar que eu tinha um ídolo e não, e não fazer split, sabe? Eu fico, assim, pensando Pô, assim, parece até que Me subestimou pra caralho E que acho que eu sou tão relevante Pra não é Fazer um split com o um ídolo meu Imagina se eu tivesse Eu ia eliminar alguém com um voto Sim Porque Infelizmente parece que o split, foi, o split foi entre a Ana e a Raquel Então não adiantou muita coisa É verdade Não, real, total assim, é, Se você realmente achavam que você tinha um ídolo fazia total sentido, eles... até porque eles tinham um número pra isso, né, você tá botando sozinha só que também tem a possibilidade de eles não acharem porcaria nenhuma, né, estarem só te falando que achavam que você tava com um ídolo Pois é, inclusive é... é... eu não dei nada pra eles herança Pena <risos> Elas que <risos> lutem <risos> Ótimo. Vamos lá, e a próxima a torradinha que você recebeu é do Bernie o winner de lendas, né é, e de Irlanda, não podemos esquecer é, é, Amiga, o que você Acho que a gente já comentou um pouco isso Mas vou fazer a pergunta de novo O que fez o seu jogo virar de ponta cabeça? Beijos do seu fã Ai, gente, que honra você falou. Até o fã como o Berne. Gente, te amo é... Assim, eu acho que uma coisa, eu dou, vamos dizer, na eliminação do Gustavo, que também me prejudicou muito, é porque quando eu sabia que o Alba era ele, eu não sabia que todo mundo ia nele, sabe? Eu achei que fosse algo mais dividido, sei lá, um 5 a 4 um 6x3. 6 a 3 É, 6x3. Só que não fala foi, foi tipo, todo mundo ia, eu fiquei tipo... Paz! <risos> Socorro! Aí talvez eu não ter pensado nessa possibilidade me lascou um pouquinho, sabe? Mas é aquela coisa, né? Eu vivi esse raleou também, que a gente começou na maioria, na Merge, aí depois tiraram meu F2, te amo Nick. É, e a gente ficou na minoria, aí o Rainer ficou ficamos na maioria, aí eu saí, ficam, vocês ficaram na minoria, então. Ah, é. parece que é, é, é, a gente atrai isso, sabe? Olha, maria é tristes, mas enfim. Eu, deu tanto. Nada como a capacidade de rir de si mesmo, não é, o Uhum. Ah, aqui, então agora nós vamos para o meu quadro preferido que é o Tacando Alvinho você vai falar três números, de 1 um a 7, e é, eu vou falar as três pessoas, você vai escolher uma e vai tacar o alvo nela e falar por quê três uhum. meia sei no caso, e sete Bia, Nai e Júlio Olha, foi um negócio que eu falei na, na, na Floperosa, mas eu vou botar esse alvo na Nayara, que eu amo. Mas ela me fez mudar o voto de última hora e prejudicou meu bolão. Eu fiquei com a raiva da hora, porque, Amiga! Porque eu. Spoiler, eu não ia votar no Júlio. Eu ia votar no Sardinha, porque eu apostei no Sardinha como um dos que o, o que seria mais votado, assim. Durante todo o jogo. E ele não tem nenhuma foto ainda, né? Aí eu ia dar uma volta. Aí eu até achei que Olha, gente, eu só vou me ajudar no bolão aqui, tá? Beijos. Só que me fez mudar o jogo. Eu não tenho juro nessa minha aposta no bolão. E eu tô tipo... Poxa, gente, eu quero ganhar o bolão, governar a vida. eu mas, mas... alguma coisa, sabe? Mas ela te enganou, então, na, na última hora? Não, ela falou... assim... Ela me. É, gente, foi uma, uma zona, sabe? Porque quando eu, eu perdi, eu até falei com a Nara, a amiga, assim, porque eu fui atrás dela, né? Pra ver se ela conseguia mudar o voto, como eu falei. Aí eu fiquei, amiga, pelos comentários, assim, vai ser eu, né? Ela disse que era e tal, que ela não conseguiu mudar e tal. Se você tivesse mais pessoas, eu fiquei, amiga, assim, eu posso tentar juntar aqui contigo cinco pessoas. Você votaria comigo? Votaria. Eu joguei isso da roda. E ela sumiu! Aí eu tive que chutar. É, quem a Nayara votaria assim, na, esper na, na esperança e eu sei que, tipo, dos nomes que ela mencionou, ela mencionou do Júlio como próximo mas... aí eu fiquei, ah, gente, é o jeito vou nele, vai que eu tenho um, um, um pingo de esperança aí mas, não tive oxa, tristeza bom, então, muito bem Alvinho tacada na Nayara porque eu Nayara... te amo, Nai. Um, um coraçãozinho da Ana Raquel e você recebeu também um torrãozinho de açúcar. Oh. Você tem alguma ideia de quem foi? É uma pessoa que é muito sua fã. Ah, olha, gente. Tanto... Gente, eu tenho minhas dúvidas, mas não sei. É do A jogo, é fora do jogo? jogo. Nossa conversa. Não, não é okay. jogo. Não é do jogo. Eu pensaria ou no próprio Danilo ou no Nick, só que foi uma F2. É o Danilo. É o Danilo. Ai, que tudo! Ele falou, é... não sei se precisa dizer, mas eu estou devastado e a temporada está fadada ao fracasso sem você. É... Ai, <risos> gente. Que homem, gente. Danilo, eu te amo tanto. Icônico. Gente, é sério, perfeito demais. Hum. Inclusive, se vocês tiverem alguma chance de gravar podcast com ele, gravem, porque eu rachei tanto, gente, no dia que eu fui gravar. O, o, o, é, no Australia Survivor passado Um episódio Para né, pro, pro a trip falou Era eu, ele, o PH O Reis e o Ingo Menino Foi tão bom <risos> Muito bom Amor, estamos chegando ao fim Do nosso bate-papo, infelizmente Foi muito divertido, muito gostoso Mas agora é aquele momento Que se você acha que ainda tem alguma coisa Sobre a sua trajetória que a gente não abordou, que você acha que seria importante Que você pode comentar Se você acha que a gente passou por tudo Você <risos> pode ficar à vontade para se despedir das pessoas Fazer o seu jabá do verdrama e... Poxa, eu ia fazer o jabá do verdrama mesmo ah, Você acha que eu não te conheço ah. <risos> e, e aí é isso aí É o seu momento agora De, de considerações finais Olha, assim Foi um, assim, Eu achei que ia ser pior Ser primord, sabe? Eu meio que joguei aqui e pensei, não, vamos ver se eu consigo pelo menos ser merge assim Só que eu acho que agora que, tipo, ah, fui para merge pela primeira vez, né Porque nessas últimas três vezes que eu joguei, mesmo uma sendo um fracasso completo, que foi a primeira Eu ainda consegui ser Júri Então, eu acho que talvez isso me deixe um pouco mais livre, aberto, assim E com menos medo de fazer algumas coisas em algum futuro jogo, sabe? Só pelo choque e eu também, sei lá, eu queria agradecer, porque teve muita gente, assim, que eu não quero muito dar spoiler, porque elas ainda estão nos jogos, que eu tive, tipo, um prazer em conhecer, teve gente que veio falar comigo, assim, pós, pós minha eliminação, e, tipo, eu fiquei, tipo, muito feliz, porque eu vejo que, tipo, são pessoas que se importaram, assim, pelo menos, falar comigo, e, tipo, me consolar, e coisas do tipo, então... Um, um, elas sabem quem são, então um beijo eterno para elas e que eu estou disponível sempre aqui. E, obviamente, agora vamos com, começar a parte mais importante. Por favor, curtam um o drama. Eu estou sem postar faz um tempo, mas tem alguns motivos. Eu vou ver se eu consigo é, assistir Australia Survival agora para começar uns recaps super rápidos, porque eu não comecei a Australia Survival ainda e já tá acabando. Eu estou tipo, meu Deus do céu, como assim? <risos> Passou tão rápido. Mas enfim. Tem alguns motivos de VD. Eu vou fazer... <risos> fazer recap de Survivor VD. Olha, podem me contratar, viu, gente? Eu tô aqui também pra isso. É, não, e assim, também, né? Quem tá jogando Survival não consegue fazer muitas outras coisas da vida, não é verdade? Menino, não. É por isso que eu disse que enquanto eu estiver na pós, eu não vou jogar. É, para que okay. quem se dedica, come tempo mesmo, né? Não tem jeito. Não, não tem. Gente, eu tinha um trabalho para entregar. Eu acho que eu, tra eu trabalhei, tipo, no dia que eu saí, ontem. Assim, o trabalho, o trabalho, tipo, do... foi passado o quê? Um pouco depois do cast ter sido anunciado e até para ter começado. Então, pega muito tempo. Eu acho que, tipo, um pouco da, da minha rotina, me desorganizou muito, sabe? Por exemplo, nesses últimos dias não fui pra academia direito, não fui pra natação direito, eu não... não sei direito, não fiz nada direito, sabe? Então acho que eu vou aproveitar esse tempo agora que eu saí, talvez dar um pouco a desligada no jogo, eu não vou sumir, obviamente, porque eu vou querer ver a Baturinha da Baixa uhum. <risos> E eu tenho, tipo, pessoas que eu torço muito ainda lá dentro e eu quero muito ver elas se dando bem, assim. Eu não vou dizer quem é, porque eu quero jogar... Eu quero ver elas estão no jogo, mas elas sabem quem são. Não botar se não souberem, pode perguntar a dúvida. Não, não vou botar o vinho, elas não merecem. <risos> e... Mas é sério, por favor, curtam um o be drama É... O Facebook é facebook.com.br barra Verdrama, o Instagram é Verdrama, o Twitter é blog Verdrama, porque eu sou muito burra. Eu tinha feito bonitinho o Verdrama pra ficar tudo igual. Só que aí não tem aquela parte da hora de aniversário. Pois é, eu fiquei, não, vou botar o dia de aniversário do Verdrama. Aí eu botei um dia, tipo, julho de 2017, 2018. Aí minha conta foi suspeita por idade. Olha é, é... <risos> Ai, eu tipo, ah, esqueci desse detalhe, né? Aí, né? Eu teria que ter que mandar a identidade, não sei o que, para provar que sou eu, blá, blá, blá, blá, blá, eu, ah, não, vou criar outra conta mesmo. E Maravilha, é claro, tá? o blog é, é, é verdrama.wordpress.com. Muito bem. acessem! Tá, já... <risos> tá o jabá feito aí, meu amor. Foi muito gostoso conversar com você. Estava morrendo de saudade. Ai, saudade né, de não me dê bolo de novo quando vier pra cá. Eu, né? Eu não vou nem comentar, né, Raquel? Foi uma delícia. Acho que vai dar para as pessoas também terem um pouco de noção de como. um pouco mais de noção de como estão as coisas na batura. Agora a gente fica curioso, né? Porque a minoria acabou, né? Vamos ver o que, que acontece agora. <risos> não, não. Pela... Eu, eu, pior que eu tenho noção de quem é a minoria da maioria, então. Hum, então vamos descobrir isso então quer, vamos descobrir. Quer de não. Se vai ter um 6x1 agora. Se for pra ter é. um 6x1, seu marco seria com a maioria sendo idolada, mas né? Não sei se o povo tem ídolo, porque. É, não apareceram ainda os ídolos, só os da, da, da, da Twist inicial mesmo, pois né? É. Agora não Tá é difícil essas juntar flores... essa planta... Não, essas flores são demoníacas, viu? Promente é. essa flor rosa, o demônio na Terra. Hum. Eu odeio, eu odeio, eu vou chegar todos os que eu vi, eu vou queimar. Vamos ver então o que que acontece, se a Batu vai pro CT e a gente descobre quem é a minoria da maioria, ou se é a Gung vai pro CT e a gente descobre o desfecho desse áudio vazado aí. Gente, é... eu adorei o áudio vazado, eu te amo, gente. A, gente, eu vou, eu vou chamar todo mundo agora de Miguel. Amigus, não isso, amiguxo. Não pode ter bochado dos colequinhos. É Ô, amiguxo, você sabe que eu sou assim, amiguxo. Você jogou é, é, é. comigo. <risos> mas olha só. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. É, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, ansiosos. E vamos ver quem é a próxima pessoa a sentar nessa cadeira, que a Ana Raquel já tem palpites, mas não quis me contar. Eu digo um depois do chá, vocês. no próximo então... chá, digo se eu acertei. Muito bem. Um beijo pra vocês, então, gente. Beijo, gente. Obrigada.